O lançamento da beta do CS2 Uma Faca tem me chamado Muita atenção Ela era assim no CSGO Estamos falando da Karambit Game Adopter Phase 3 Com alguns patterns em especial Que tem a nomenclatura Maxia Cian é a cor que tá na ponta da lâmina Mas olha só a transformação dessa faca no CSGO Pro CS2, mano Ficou completamente, absurdamente mais bonita E a galera na comunidade de skins Tá chamando essa faca de fake blue Gem. E olha, eu concordo Ela parece realmente uma blue Gem falsa E na moral, carambite game Doppler Phase 3 no CS2 É tendência, é o hype Existem alguns patterns que a cor Fica bem exposta ali na ponta da faca Como a gente viu E hoje eu tô aqui no K-Drop Porque eu vou tentar no Upgrade do site, pegar uma carambite Gema Doppler e vou trazer ela pro meu inventário, vou inspecionar e vou ver se eu consigo tirar uma phase 3 aqui do Keydrop, quem dera se ela vier com bastante ciama, e galera, essa cor ano é uma das cores que vem aí nessas facas Gema Doppler na fase 3 e o overpay é gigante, então tipo assim se a gente conseguir pegar essa faca aqui por 2 mil dólares no Keydrop, depois eu posso vender por muito mais cara, é um overpay de tipo 100% no mínimo, se for máximo, é claro, e bom, o que, que eu pensei em fazer eu vou começar abrindo uma caixa premium vou abrir uma caixa e se cair uma coisa boa que eu já vou tentar fazer um upgrade se não vier a gente guarda o item vamos lá caixinha de 315 dólares para começar vamos brilhar vamos brilhar m 9 ai boa mano boa se fosse a luz ia ser ruim 882 dólares tome. Mano, comecei muito bem, mas não é essa faca que eu quero. Eu vou vir antes fazer uma batalha. Porque, tipo assim, se eu tentar um upgrade aqui ainda, eu não tenho muitas chances, tá ligado? Eu quero poder fazer alguns upgrades, pelo menos umas três tentativas pra pegar essa faca em uma delas. Bom, pra isso eu vou fazer uma batalha pra conseguir várias skins. Não tem nenhuma batalha high tier criada, então eu vou criar uma batalha eu mesmo e vou colocar uma caixa dessa hall que a gente abriu agora no final, mas antes eu vou colocar quatro caixas mais baratas, né, que são as caixas serpent. E, ó, Vou chamar já um bot pra ser rápido E vão abrir 5 caixas O vencedor dessa batalha vai levar 10 skins, cara Eu queria muito pegar essas 10 skins pra já fazer upgrade com elas Duas skins iguais Mas a minha tem um float melhor É, então tô começando ali com 7 dólares de vantagem Vamos lá, segunda skin Agora acho que não vai dar bom não, mano Empatou, empate técnico Terceira caixa, bora Nossa, velho, pior que vai ser só na caixa da Raul Que vai sair algo decente mesmo Eu não acho que vai vir uma faca aqui agora Bora Nossa, velho não mesmo, só M4 Ó, eu tô com vantagem, cara, tô com vantagem 23 horas de vantagem Luvas nos dois lados Putz, perdi, caraca, velho Eu vou colocar uma caixa que talvez me dê um pouco mais de chance de cair Faca, que é essa caixa da cobra E ó, na moral, agora eu quero pegar todas essas skins aqui e fazer upgrade com elas, mano Vamos ganhar Faca logo de cara eu quero, mano Numa caixa cobra eu quero que caia uma faca pra mim, no mínimo Essa Caneon Rider aí, quebrou, hein Quebrou, Bosta do CSR, mano PQP, velho Os piores é tchau não, watch out não Como é que é o nome? Kill confirmed Esse bot do meio aí Tá me tá destruído, velho Ah, eu, beleza eu Peguei kill confirmed também Mas daí Começou a dar ruim pra mim, mano 70 dólares atrás, velho Aí já era Aí já era A casa imove, mano O que, que tá acontecendo, cara? Na caixa da Raul Tem que vir uma foca boa 3, 2, 1 e... <risos> Perdi de novo, cara. Aí, mano, eu vou fazer um x1 com o bot terminando com a caixa mais cara do site, que é a caixa Lore, velho. Vamos destruir. O último item tem que ser absurdamente caro. E aí eu pego essa skin e faço um upgrade com ela. Essa vai ser a skin que eu vou conseguir fazer upgrade pra Game Doppler. Tô cantando já, mano. A skin que o bot dropar na caixa Lore, eu vou começar com ela pra fazer o upgrade, velho. Que ela vai ser minha. E tá tudo tranquilo. 13 dólares de vantagem, mais duas caixas baratinhas. Não deu bom aqui, mas tudo bem. Pouca vantagem, velho. Não, não tem muita vantagem não, cara Só na caixa lore que a gente vai ver quem é quem, tá ligado? É agora, mano Caraca, velho Que se lasque esse bot aí que eu vou ganhar dele Agora Boa, baioneta, Tiger Tooth, mano Mil dólares, velho Caraca, velho Isso aqui vai ser bom pro upgrade Bom, juntamos já alguns itens E eu julgo já ser o suficiente Pra conseguir fazer um upgrade Pra Karambite Gema Doppler, cara Agora, o que eu tô pensando é o seguinte Eu falei que eu ia tentar um upgrade com a Navadia, né? Porra, o cara dropou uma navade, irmão. Podia ser uma coisa melhor. Mas vamos deixar isso aqui pro segundo upgrade: a navaja com adicionais. O primeiro eu vou colocar essa M9 Lore e vou colocar 40% de chance algumas skinzinhas aqui, cara. 40% de chance já tá muito bom e dá pra dar certo no primeiro. Em 3, 2, 1, vou deixar onde tá. Pimba! 41% de chance pra Carambit Game Doppler e. Ah, velho, raspou, mano, raspou, mano Agora é a hora que eu uso a Navadia Meu Deus, achei que ia ganhar Não foi de primeira, mas tudo bem, cara Eu vou usar a Navadia do inimigo Vou usar minha baioneta Tiger Tooth Tenho 50% de chance E se não der certo, na moral, não é possível 3, 2, 1, bora Carambite Game Adopter Ah, não, de novo deu errado, velho Fiz uma batalha que se eu ganhar, eu tenho muito item pra fazer upgrade pra essa game Gamadopter, velho. Vamos lá, mano. Contra dois bots. A caixa lore no final tem que me dar de novo um drop insano, mano. Pra eu recuperar esse prejuízo aí, velho. Nossa, vem uma vulca ali. Ainda bem que ela veio, boots bem ruinzinha mesmo. Última caixa barata. E agora vem a caixa lore, mano. Em 3, 2, 1... Que drop algo insano pra mim Ah, luvinha, mano Criei a mesma batalha de novo Terminando com a Dragon Lore Eu quero pegar os três drops que vierem nessa caixa lore aí Bora, mano, bora Caixa Serpent só pra esquentar os motores Agora vai vir a terceira caixa Serpent Vamos ver Ó, oh, é agora, mano É agora, na caixa lore Me segura, velho Tem que dropar uma faca insana Três, dois, um ah, não, velho, tá de sacanagem Bom, galera, eu não tô me dando bem nas batalhas hoje Então eu vou pegar e abrir duas caixas lore E com o que vier aqui, eu vou fazer um upgrade Na moral, mano, vai, 800 dólares nessas duas caixas Pelo menos uma skin boa Putz, É a hora, mano 25% de chance de dar certo esse negócio 3, 2, 1 Tá na tela, upgrade Com vocês não vai dar, mano. Não vai dar, mano. Eu vou fazer o tudo ou nada agora. Três caixas lore na batalha. Meu Deus, mano. Meu Deus. A primeira. Caramba, Bitcoin, web. Nossa, mano. Nossa. Destruir na batalha. Destruir, velho. Pra recuperar. Pra recuperar tudo. Luvinha. Tá bom. Mais uma faca, mano. Uma segunda faca boa. E isso aqui acaba bem pra gente. Alga que rabara, mano. Não tá ruim. Ganhei tudo. Ganhei tudo. 3 mil dólares. Agora é pra trazer pra casa a carambite. Mas na moral que eu já perdi muita skin, velho. Se esse upgrade der errado, eu vou ficar muito puto. Meu. Vou ficar muito puto. 55% de chance. Tá na tela. Vai. Vai. Vai. Vai que drop. Para. Para. Para. Ah! Antes de pedir pro meu inventário essa carambite, eu vou vender tudo que não é ela. E na moral, eu vou acertar uma batalha aqui que é pra destruir, velho. Uma caixa da HAL e uma caixa da Dragon Lore contra dois bots, mano. Me segura que eu vou dropar agora uma HAL, velho. Tá na tela. Primeira caixa. Nossa, velho, nossa, veio uma survival slaughter, ferrou, velho, ferrou, segunda caixa, caixa da Lori, bora, bora, vem meu drop, M9 Lori, M9, 5 mil, 5 mil dólares, 5 mil dólares, meu, quanto que tá valendo essa faca por causa do CS2? Meu, meu, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando E veio de brinde a Karambit Black Lemonade Que eu não vou querer ficar com ela Mas na moral, irmão do céu Olha esses dois monstros Vou atualizar, olha esses dois monstros no meu inventário você tá doido? Mano, eu primeiro quero coletar a Karambit Gema Doppler Agora é a hora que a gente descobre se tem alguma carambite Game Adopper no estoque, que é Phase 3 com Cyan. E, cara, essa mm 9 Lore, como que ela tá custando 5 mil dólares? Eu lembro dela custar cerca de 3 mil dólares, quando eu tava aqui na página de upgrade, antes do CS2 ser anunciado, né? Como que ela tá 5 mil dólares? E eu peguei, velho, caraca. Ou... Oh. Que lucro! Eu tô com 6 mil dólares de balance mais 7.500 dólares de facas. <risos> Mano, que estouro, velho. Que estouro, mano. E galera, tô dando refresh aqui, atualizando a minha Steam, cara. Mas às vezes demora um pouco se a faca não tá em estoque, cara. É isso que eu tô pensativo. Ó, oh, chegou, mano. Chegou. Tinha uma no estoque na hora. Phase 3! Tá escrito Phase 3, mano. Vou inspecionar ela no CS2. E tá aqui a faca. Carambite Game E veio o Phase 3, cara. Agora esse aqui é o backside. Eu vou virar. Se tiver com bastante cyan, que é essa corzinha aqui, só que na ponta, na lâmina ali, é perfeito, mano. Aí eu fico com ela. Vamos ver. 3, 2, 1... Ah, não é exatamente o que eu estava Esperando, cara Não é, não é, velho, não é aquela faca Que a gente estava vendo, mano, PQP Bom, eu posso recusar essa troca e pedir de novo a faca Mas essa daqui não é uma fake blue gem Por ser phase 3, já era Vantajoso aceitar, ela é mais cara, por exemplo Do que a phase 1, mas ela não tem O pattern de Maxian No playside. o Cian dessa faca aqui Tá aqui no backside, tá vendo? Bom, vou recusar a troca E vou tentar tirar ela de novo Ó, oh, galera, não tô dando sorte hoje, eu já já recusei a proposta algumas vezes e recebi toda vez essa mesma faca, portanto eu vou deixar aqui essa canambit Game Doppler no meu inventário e daqui 24 horas eu vou tentar tirar de novo e se não vier uma fake Blue Jen, eu vou esperar acho que mais um dia tentar tirar de novo algumas múltiplas vezes e eu aviso vocês no meu próximo vídeo do K drop o que, que rolou com essa faca, se você colar aqui no site, não esquece de ao adicionar fundos, usar o código login pra você garantir os 10% de bônus, o K drop hoje é o maior site de abertura de caixas do mundo e eu confio demais, mano o site tá top, tá rolando evento do Major, então aproveita aí essa chance também tem sorteios aqui pra você participar e ganhar algumas skins de graça e o evento do Major, onde você também pode ganhar várias skins grátis um abraço, tamo junto, falou!